Neste momento, estamos no Vivaz Resort aqui em Foz do Iguaçu, onde viemos descansar um pouco, relaxar, turbinar a nossa mente, empoderar o poder interior, porque, na verdade, há necessidade de você fazer isso. Normalmente, quando eu converso com pessoas no consultório, ou em outro local, a gente percebe que as pessoas dizem, ah, estou correndo, estou correndo, estou correndo, não tenho tempo, não tenho tempo, estou correndo. E aí a gente percebe que, a gente sente que a pessoa está estressada, a pessoa está, é, às vezes até no último grau de, de possibilidade dela, a pessoa está... Num, num time muito violento para a sua alma, para a sua criança interior e nesse, nessa relação de correria, nessa relação de buscar, de buscar, nessa relação de realmente na preocupação de, do ter ou do, a preocupação do viver, mas num sentido muito mais externo do que interior. Aí a pessoa pode ter muita dificuldade e pode chegar inclusive a provocar até uma certa doença interior. Então, há necessidade sim de você buscar em alguns momentos durante a sua caminhada de encontro com você mesmo. Claro que o ideal seria que todos os dias você tivesse uma possibilidade que todos os dias você tivesse um momento em, você, em que você possa conversar com você, um momento em que você possa refletir, um momento em que você possa, é, sabe, entrar em contato com essa criança que às vezes está desesperada, né? Às vezes está no, já no auge do estresse. É, seria muito bom se você se permitisse esse, esse encontro, esse, essa parada, essa reflexão... Esse momento de você falar assim, não, eu sou um ser iluminado, eu sou um ser de luz, eu sou um ser que eu preciso me cuidar, eu sou um ser espiritualizado, eu sou um ser que, que, que, que merece esse momento, eu sou um ser realmente que há essa necessidade de você dar essa parada. A correria vai te levar mais à correria. A velocidade que você dá na sua caminhada é a velocidade que você se afasta daquilo que você é. Você acaba entrando num turbilhão de afazeres, você acaba buscando resultados, preocupado talvez com as suas metas, ou muitas preocupações criadas por você e você acaba não tendo prazer de viver, uma falta de sentido de viver, uma falta de felicidade interior. Eu sempre vou comentar a necessidade do cantar dos pássaros, por exemplo, que está cantando para nós, o um contato com essa natureza maravilhosa, o um contato com aquilo que você é e nós somos, um contato com o verde, um contato dessa conexão direta com a mãe terra, aonde a troca é luz, a troca é energia, aonde todos nós somos um universo, eu, você, todos nós estaremos conectados, na busca plena da vida, pare, reflita Faça uma reprogramação na sua vida e sinta o prazer de viver. É para isso que nós estamos aqui, para nos amarmos, para buscarmos encontrar o paraíso no nosso interior. Um grande abraço, seja feliz, Namaskar.